fala nação hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o flamengo né flamengo aí que campeão da libertadores né aí a ESP vai mostrar aí a chegada do flamengo vai aí comentar sobre como foi o jogo né e depois a gente comenta aqui como foi o jogo e é isso flamengo campeão da libertadores e agora Foco no Mundial, hein? Real Madrid, Real Madrid, sua hora vai chegar, Real Madrid, hein? Os merengue estão tudo comendo. Eita! Já quer que é, você se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. para pra galera, muito importante. Bom, faz nosso canal crescer, tá bom? Você é bem-vindo aqui no nosso canal. Então vamos pro vídeo, ó. Flamengo depois da conquista de mais um título. ...deste Sport center, o elenco campeão da Comebol Libertadores em 2022 já está aqui no Rio de Janeiro. O desembarque foi com muita tranquilidade na manhã deste domingo. Depois de um acordo entre Flamengo, TRE e governo do estado do Rio de Janeiro, assim como a prefeitura, todo mundo fez um acordo para que o Flamengo não tivesse aquele desfile né, para mostrar a taça, uma festividade, por exemplo, lá no centro da cidade. Tudo em virtude das eleições que aconteceram neste domingo. Fato é o Gabigol. Gabigol, 29 gols na história da Comebol Libertadores e agora Comebol Libertadores nos braços, né? E ouviu gritos de Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Vários jogadores foram festejados aqui no aeroporto do Galeão e agora o Flamengo. Dinheiro brasileiro da história! Muito bem, Flamengo campeão da Libertadores, já de volta para casa, volta a pensar no Campeonato Brasileiro, mas agora esperando esse jogo aí para ser mais festivo, volta. né, do que qualquer outra coisa, tem tabela para cumprir e essa festa também para cumprir, que foi adiada, como o Edu nos explicou aí por, pelos motivos uh, de ontem, enfim. Agora, o Cícero Melo chega ao nosso Esporte Center para falar também de uma coisa que tem gente que tá pensando que é fim de ano, é Copa do Mundo... Tite fez a sua pré-lista de 55 nomes, mas ela não foi divulgada. Isso foi uma escolha da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Mas os clubes são comunicados dos nomes uh, que estão nessa pré-lista. E aí os nomes do Flamengo acabaram saindo. Certo, Cícero Melo? Seja bem-vindo mais uma vez ao Sport Center. Beijo pra você. Obrigado. Um beijo pra você, pra Natasha, né? para o Marra e para o Renato, além do fã de esporte, continuamos aqui na sede do Flamengo na Gávea, movimento de torcedores comprando camisas, todos comemorando ainda o título da Libertadores da América, o terceiro do Flamengo. Mas você lembrou bem que o Flamengo vai ter jogadores na Copa do Mundo do Catar. Apesar que o Tite não divulgou oficialmente para a imprensa, a CBF não divulgou, os clubes receberam neste domingo uma notificação dos jogadores que estão na pré-lista dos 55 jogadores para a Copa do Mundo. Não foi diferente com o Flamengo. É claro que a convocação final, com 26 nomes que vão disputar a Copa, só acontece no dia 7 de novembro. Está pertinho, mas agora já sabemos, pelo menos eu sei aqui no Flamengo, jogadores que estarão ou que estão na pré-lista. E são cinco jogadores, né? Dois que ninguém tinha dúvida nenhuma, porque têm sido convocados aí constantemente. O Pedro, que foi na última e é uma unanimidade hoje nacional. O Pedro, então, está nessa lista. Everton Ribeiro, que vem subindo de produção a cada jogo, a cada final, ele mostra a importância dele. Esses dois, ninguém tinha dúvidas que estariam na lista dos 55 e devem estar na lista dos 26. Agora, o Flamengo teve mais três jogadores inscritos também nessa pré-lista. Um deles é o goleiro Santos, né, que foi campeão olímpico e hoje eu acredito que na cabeça do Tite ele seja o quarto goleiro em termos de importância. Se algum dos três principais que vão à Copa se machucar, acontecer algum problema, o, o indicado deve ser o Santos Outro é o Felipe Luiz Lateral esquerdo, veterano, experiente Grande jogador, mas que eu acredito Que não estava nessa lista dos 55 O que, que motivou o Tite a colocar O Felipe Luiz na lista? A contusão do Guilherme Arana, que talvez fosse até titular Mas com isso o Guilherme Arana fez uma cirurgia delicada, está fora da Copa do Mundo. Abriu-se mais uma vaga. Temos aí alguns jogadores, né, que o Alexandre pode ser titular numa briga com o Alex Telles. Né, e temos ainda o Renan Lodi. Né, então, abriu-se uma vaga aí e por isso o Felipe Luiz está entre os 55. E o Gabigol, que eu acho que é o grande ponto de interrogação se vai à Copa ou não. Gabigol tem mostrado que é jogador de decisão, de grandes jogos, de finais, está na lista dos 55, quem sabe ele está cavando finalmente essa vaga entre os 26 para a Copa do Mundo, vou aproveitar até, vamos ouvir o Gabigol falando dessa expectativa de convocação para a Copa do Mundo do Catar O que, que falta para o Gabigol? É o dia 7? Dia 7? Convocação para a seleção <risos> É... Assim, eu, eu já falei isso várias vezes, eu não quero ser repetitivo, porque realmente eu não gosto da entrevista, eu não gosto de falar as coisas que, que eu acho, os meus amigos, os meus companheiros realmente é o que importa é, muita gente fala dizer é, Gabriel não faz mais gol, mas o nosso artilheiro, o nosso jogador que está na Copa, o nosso centroavante é o Pedro e a gente está empatado em gols eu sempre brinco com ele então é, sim, é um sonho estar tá na Copa do Mundo, eu procuro trabalhar ao máximo, procuro é, me esforçar ao máximo creio eu que as atitudes valem mais que, que as palavras. Re, me reinventei e estou gostando disso. Eu acho que no futuro, quando eu acabar de jogar a bola, eu quero olhar para mim e falar assim, pô, eu sou completo. Claro, preciso é melhorar ainda a, a direita, o cabeceio, mas ninguém é perfeito. Mas creio eu que estou caminhando para se reinventar. E quem sabe o ano que vem, tá aqui de novo e quem sabe de outra forma. Tá então o Gabigol, e eu vou ser bem honesto com você, Glaucio, com os companheiros e com o fã de esporte. Devo estar na lista, no dia da, da convocação final, lá na sede da CBF, no dia, ou em outro lugar, num hotel, dia 7 de novembro. E eu confesso, a maior expectativa minha, quando o Tite anunciar os 26 nomes, é saber se o Gabigol vai estar nessa lista. Porque, apesar de todo artilheiro que ele é, de todo o ídolo da torcida do Flamengo, a posição dele é a mais disputada na seleção, com muitas alternativas para o Tite. Fico nessa dúvida aí, se ele vai à Copa do Mundo ou não. Fica com a gente nesse papo, inclusive, Cícero, que a gente vai tocando bola aqui, falando até desses nomes. E já conversávamos aqui enquanto você passava os nomes e tal, a gente já ia trocando uma ideia e a gente também tem essa mesma opinião. Eu, para mim, o Gabigol teve essa oportunidade, foi testado pelo Tite, a concorrência lá na frente tá acirradíssima com gente em outro nível. Gabigol, inclusive, acho que já esteve em momento melhor Sim. até, né, ele, ele pessoalmente, Sim. acho que... Não vai ser é, desta vez. Eu acho só eu se tiver acho que... caso de lesão, alguma coisa nesse eu, sentido. E eu ainda assim, a gente sabendo também do momento do Pedro, foi pra, pra essa última convocação e tudo mais, fez um bom jogo, participou e tal. Ainda assim, eu também ainda paro e penso, será mesmo que dá pra cravar Pedro? Eu, o Pedro, eu acho que ele vai estar na lista. A, a minha dúvida sempre foi no sentido de enfrentamento. Se ele não foi testado num nível de enfrentamento maior, aí por questões que realmente aconteceram. Ele, ele passou a ter uma sequência maior já para essa reta final de ciclo. Acho que se ele estivesse jogando mais pelo Flamengo é, antes dessa reta final, ele já teria sido mais testado, teria jogado eliminatória, mais amistoso. Então a minha dúvida com o Pedro é como ele vai sair contra zagueiros de um nível muito maior, que ele vai enfrentar no Mundial. Jogadores com mais força, uma capacidade técnica maior. Mas eu acho que o Pedro tem muito a questão da característica a favor dele. Não se tem outro jogador da posição do Pedro, com a capacidade de reter bola, de jogar de costas, de fazer um pivô. É, o Tite fala muito disso, quando você pega uma defesa mais, mais baixa, você não tem espaço nas costas da defesa, então vai ser um cruzamento mais viajado. Então o Pedro é um jogador para disputar bem uma primeira bola. Acho que nesse sentido o Pedro tem esse triunfo por conta das suas características. Agora o Gabriel tem muitos jogadores que são atacantes de mobilidade. E, e para ajudar ainda, agora o, o próprio Firmino crescendo demais, fazendo uma, uma temporada que muita gente dava o Firmino fora. Hoje eu já, não, já também não, não dou muito fora. Acho que quem acabou perdendo um pouco de espaço foi o Matheus Cunha, que é um jogador que eu gosto muito, mas... Teve lesão também, é... Simeone parou de usar Simeone muito. Simeone parou ele de usar, e na seleção ele teve chance e não guardou. É. Às vezes que as oportunidades apareciam. Eu, eu acho o Gabriel um grande jogador, acho que para nível sul-americano, acima da média. Só que ele mesmo pontuou algumas coisas ali de melhorar, principalmente a questão da perna direita. A gente sempre fala muito disso, que hoje um jogador, para jogar em alto nível mesmo, na, na primeira prateleira de futebol mundial, ele não precisa ser ambidestro, mas ele tem que ter... Pelo menos o mínimo com a perna não dominante que a gente fala. Eu acho que é natural, acho que o Gabriel vem num crescimento. Tem sido ano para ele também até de transição, de mais uma vez mudança de posicionamento. Ele mesmo fala isso também, né? É Olha, de... tô gostando dessa história de me reinventar. Sim, né? então, e, e assim, o mais legal é que ele comprou a ideia, né? Uhum. Acho que isso é muito legal. A entrevista dele mostra como ele tá empolgado com a ideia. É, como o Dorival também fez um trabalho de convencimento, ó, você vai estar um pouco mais longe o do o gol. Você vai fazer menos gols, Santos, mas né? mesmo, mesmo uma temporada com menos gols, é mais de 25 gols numa temporada. Poucos atacantes entregam isso. Eu acho que a seleção é difícil, mas para Flamengo, o que, que a gente vai falar desse cara Eu até brincava. Ele não fez um grande jogo. Ele mais errou do que acertou nessa final. Mas a bola que chegou e, e alguém teve que guardar foi ele. Claro, por mérito de se posicionar muito bem. Gabriel é um cara que vou falar, esse cara tem uma luz que, que é difícil pegar. Fala, Marra, antes de eu puxar outro nome dessa lista. Tenho lá minhas dúvidas também se o Gabriel vai estar, tá na. Gabrigol, se o Gabriel ou o Gabigol se ele vai estar tá na lista dos 26, mas acho perfeitamente normal a lista dos 55, perfeitamente normal não, ele tinha é. que estar tá numa lista de 55, uhum. até porque senão o Tite entraria uma baita contradição, né? Porque ele foi jogador. Na uhum. Copa América, ele foi testado, ele esteve lá, teve em campo. Então, de lá para cá ele piorou tanto assim? Não, pelo contrário, eu acho até que no ano ele melhorou. Uhum. E desde o Paulo Souza, hein? Pra mim, desde o Paulo Souza, ele era um jogador que até buscava espaço, tudo, que estava tentando. Ele chegou a falar sobre isso, né? De que estava querendo aprender, tudo, e agora ele confirma isso, né? Das adaptações que ele sofreu. Mas 26, hum, acho difícil. É, o atacante é muito cobrado porque não faz gol e muitas vezes a gente não vê como taticamente esse cara é importante claro. e ajuda de outras formas, né? Eu acho que desses nomes que a gente tem aí no Flamengo, é, todos assim, já esperados, como falou, Gabigol, porque já, já teve seu histórico também com o Tite, o Pedro Momento, o Santos, o goleiro uh, titular e campeão olímpico, Everton Ribeiro também um cara muito presente em, em, em listas do Tite, esteve na Copa América também. Eu acho que o que chama atenção aí que a gente vai até destacar é o Felipe Luiz é mas assim é aí um cara? deixa eu só colocar rei o que que a gente tem também na esquerda como opção que tem sido o, o, o, o convocado os, que tem sido os convocados uh, do Tite para a posição ó, a gente traz um comparativo os números tá aí nação esse foi o vídeo do canal né aí a ESP falando sobre esse jogo olha é, foi uma final assim, que pra mim foi uma final muito boa, né, na boa ali, não foi uma final retranca, como já vimos aí nos finais, né, tipo Palmeiras e Santos, um jogo muito retrancado, né, Dois e... primeiro tempo duas equipes estavam fechadas, e aquela coisa, né, jogo feio, né, como se chama jogo feio. Mas foi um jogo normal, um jogo, jogo bom de assistir. Até que o Atlético Paranense batia muito, né? É, batia muito, era falta pra cá, falta pro Atlético Paranaense, tanta coisa, né? O Flamengo até que não fez muitas faltas, né? O Atlético Paranense fez mais faltas, mais faltas do que o Flamengo, né? E aí acabou ganhando o título. Era pra ser mais, né? Era pra ser. Eu até achava que o jogo ia ser mais. Devido do Flamengo perder grandes chances, né? Como tipo, aquela bola do Gabigol lá, que o Rasqueta, tom... que a bola do Rasqueta tocou pra... pro Gabigol. O Gabigol tive que chutar na... em cima do goleiro era... aquela bola era pra meter de caladinha né? o zagueirão pegava, não você... o zagueirão não pegava. Mas 1x0. Gabigol foi o herói aí da final, da final da Copa Libertadores. Então, Flamengo agora três Libertadores e agora Mundial, hein? Real Madrid, sua hora vai chegar, tá bom? Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, dá aquele like maroto nos nosso vídeo também, ativa a notificação para você não perder nada, Compartilha também para os pessoais aí que. que... Seus amigos aí, quem você tem amigo aí, tá bom? Então, valeu, fui e até lá.